Hip Hop é o teu decreto no papo reto. Seu amigo não chega no teto, você vai perder que é inútil, meus ígon. Me chamou de, mas é Porque eu não sou do livre por sou tipo Beatles. É o na primeira eu perguntei, eu te um falar. Então agora não venha nem me cortar, porque eu sou cada da peste. Não tem como você cortar o um roteirista do podcast. É, é o um Beatles na minha faixa de pedestre. Só que agora eu já vou ter que falar. Foi na outra batalha, falaram de atropelar. Aê, maluco, cê vai tomar um pau. Ele é eficiente, foi para trinta dual. O que adiantou se cê tomou um pau? E no fim da cê não ganhou o nacional. Oh! Não, não é nacional mas muita calma é o um nome lá do litoral. Eu posso não ter ganho, é comum. Mas pior é do que quem fez, é o que não rimou em nenhum. Oh! Mesma coisa, mesma caminhada O que adianta? Você nadar Se no fim você morre na praia Você não vai chegar lá Eu não morro na praia, essa é minha rima Quando você nasceu, não se afoga em piscina Não tem problema, sou coerente Mas em vez de um oceano, eu domino o de gente Uou! Domino mais de gente, eu sou verdadeiro Faço essa parte, pois eu chego em primeiro Você veio do nosso fritaleiro Jogaram o lixo do mar E vocês não lixeiro ah, posso, lixeiro que não vejo o cara é verdadeiro, eu sou o dono ah, do lixo, ah, eu não caio. Você tomou o dono do lixo, já o Zeus é o ladrão de raio. Oh! É o um ladrão de raio, é por isso que nesse momento eu nunca caio. Eu não sou o raio, eu te assunto, eu sou litão, Porque eu sou o barulho, eu te assunto que nem trovão. Oh!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 Aê família, você tá ligado? Sabe uma coisa que me define? O cara tá no hype tá da hora Quem ainda tá usando um calça skinny? Essa parada do rito É maluco Tô fazendo minha rima no pique Não manda, bichem que isso é batalha Vé, né, São Paulo, fecha o link Eu tô oh, tá fazendo minha rima É sem suporte É a promessa da morte Engraçado que não tem um jurado na pique E você tá jurado de morte Eu tô fazendo... E se eu quero fazer o seu na base Tô o meu pai primeira fase Só fazendo minha rima, esse cara é a boa vagabundo É a prova viva que o... a promoção do Brasil não salvar todo mundo Eu tô fazendo minha rima, é malucão, sou verdadeiro Tô fazendo freestyle e eu sou freestyleiro Matei um angolano. eu sou verdadeiro Mas esse corte não é americano, é o país angolo inteiro Tá ligado né maluco, que eu vou te tô fazendo aquela rirvana né? Você tá ligado, a beleza é que não é um trechão. Vai, vai, vai, vai, vai! Que zoar meu cabelo, pagando tá aqui. Isso é engraçado, você usa a terceira porque o seu disfarce é igual você no curte tá atrasado. Você ah, tá zoado, não leva mal, meu parceiro. Meu parceiro é o crime. Calça que eu uso é de maloqueiro. Eu é disse que eu vejo na rua que é o skin E mesmo assim, ele daquele jeito te amassa, me nasce. Aonde você acha, parceiro? Que vive de tal falácia que é aí que você propaga e já mostra. Mas tá tranquila na nossa, tá jogando, tá ciente. Mano, não adianta nada. Você tá moscando, e como eu falei, é o pote da serpente. Você é legal legalzinho. Você fala sobre todo o meu tipo. Não adianta já que só porque eu tô no flash Vou ficar andando meu chique, meu parceiro Tem outras contas, outros bagulho pra me resolver Moleque novo que pensa em comprar uns panos Pra ficar se pagando, isso eu deixo pro C uh! Mas não tem problema, porque tá da hora Você tem que ver, mano, que eu não tô a 8 É 45 é quatro por quatro porque eu mato você O fim dos outros, tô com uns pano bem louco Essa daqui é bola oito lá de Diadema Onde nós amassa fraco igual você Lá na Matrix rimando no tema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 Qual o melhor flow e qual o flow mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Ei, ei, então corre! Eu já começo esse ataque na sua mente, já deu back Bato na sua cara e volta baque. porque Menor, segura a emoção. Vacilão, tá falando cê é da nova geração. Por isso cê passou mal, tá trombando com Rugal. Eu sou velho, eu sou gatinho, eu sou próxima temporal. Pisada, quer buscar próxima temporada É oh. Próxima temporada Mas você é jogador, você vai buscar água Você é velha geração, ou nova geração Sacando papel de na sua casa oh. É melhor que, jogando a da saca da festa sua rima, Basquear também era Novo e ele criou uma obra prima Criou dois, eu criou três Criei minha rima, só que cê me ensinou Nova geração serve pra tudo Inclusive pra te ensinar som oh. Não preciso disso, pois eu sou autêntico E um pouco eu tenho Não me O é um problema olhava minha caminhada. Eu sou papel da limpando os efeitos da cena. Uh! E vai a é cagada, tipo Hermes e Renato. Cê é muito bom, mas sua história é piada, porra. Eu uh! não entender. Cê falou que era nova geração. Ha! Eu tô nessa guerra aqui, trago o canhão que eu sou revolução. Hermes e Renato, por isso você é fato. Agora você vai cair, por isso mesmo eu sou MC. Uh! Ei, hey, venha com a pega e forma de guri. Uh! Uh! Quebrei o seu dedo Que ideia é essa, fica no outro MC Cê não aguenta no que o Liu Gui já quer apoiar pro guri Mas calma aí, que eu vou dominar Essa sua terra, ele tem laringo Botias e vive falando merda ah, Mas sabe, esse MC Já vai pro médico Por isso que ele provou Que ele é patético Falei do guri, meu verso não foi estético Chamei o original Já matei o genérico eu sou genérico, o tio não é o Vita, eu fio bem porente. Eu não sou genérico, por que você não é ninguém. Sou genérico com um remédio, cê é suicida igual o com o bem. Tá Cadê as calmas, família? Ô meu amigo, pelo visto você é chapéu do monkey. MCS hoje vai fazer escorrer seu sangue. Você não aguenta, sai do tanque. Você é o Drift King, cê vai perder Você sai fodido, até porque você é um oprimido Me enfrentou, mas ser é o caso, você não tá arrependido. Eu me arrependo, eu faço o que valer a pena Quando eu faço o meu nome nessa cena O meu sangue derrama, pra mim é bela merda Fertiliza essa terra e vai nascer uma floresta Você tá vendo qual que é a diferença? Trutão, vamos ver se pra você já compensa O japa, é né? não? Sou meio zica, tá fodido Se que hoje é o último ato que eu vou de sila Não importa, a sua floresta Não é nada pra essa manada Que é seu inimigo Você pode ser até a manada Pra mim não adianta nada se trigo que é piada Entenda que eu o minha lei A manada passou o Mufasa um Mas do Simba que é o rei Você fica no quase O Simba é o rei Só que você vai pra base Não é Mufasa Hoje você fica no quase Minha onda, só de honra Mufasa, Mufasa Mano, que essa é a tua resposta eu vou ficar na base, pra mim que na moral desarmar com a base, pra pôr mentira pra trás, essa não é a resposta eu sou infeliz, e se você reclamar tem mais quatro peças pra enfiar nos Não adianta nada, eu tenho minha fé Você tenta fingir o nariz, só que o seu que tá em pé Vamos lá me soltar então esse cara é mochado, Ele é a própria a vida de Limitado, tá incapacitado Essa é a fé é tão poderosa Que capacita assim. o próprio Chave É Big Charles Acho que seu freestyle Só vai perder Então, esse cara só não ganhou Mas o Bernie que falou, Você é Era Charles Vai perder? Yes é Não! É isso não, você tá com treta é cadeira de roda muito pra sua cima de muleta. Oh. Aê, não vai ter todo mundo, Não se esqueça Pensando na cabeça falou de Nagasaki Cê tá sozinho Hiroshima com pio, Cê morreu metade no caminho Assim que tá não vai parar Nagasaki é peripinha E comigo não vai colar E comigo não vai colar Que idiota Esquece Nagasaki Eu sou nego Coisa de unica soca ah, O que você tá dizendo meu cara É o do Charlie Charmier O topo da caminhada eu Preciso gritar no ouvido Pra rima dele ser bom E poder ter sentido Isso não tem erro E eu tô no fim Já E vem, verifica É, você é cara a piada Focou tanto em maquiagem que sua cara é toda decorada Ronaldo, ele se pode na moral Puxa lá, tomando. que o mesmo que escrevi o um livro da guerra, então melhor se perceber é instrumental, a sua falta de pensário é o terceiro caso mundial, você vê como é que a gente vai tomar no cu Escreveu guerra, onde fica se comparar, a aí não vai ver como, interaçãoica a crônica. Lê sul Tizu, e age igual a turma da Mônica <risos>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 daqui aqui?